Astrônomos encontram um fragmento de um planeta orbitando uma estrela morta. Como será que isso aconteceu? Bora descobrir? Bem! A estrela em questão é uma anã branca. Uma estrela fria, morta, como provavelmente... Diz uma hipótese, será o nosso Sol daqui a 6 bilhões de anos. O fragmento do planeta, feito de metais pesados, sobreviveu a um cataclisma que atingiu todo o sistema que culminou com a morte da estrela. Essa concepção artística do fragmento orbitando a estrela, chamada de SDSS J122859.93 mais 104032.9, deixando uma cauda de gás, em seu final de vida. A imagem é de Mark Garlick, da Universidade de Warwick. Link na descrição. Os astrônomos da Universidade de Warwick, em Coventry, na Inglaterra, disseram que, em 4 de abril, haviam detectado um fragmento relativamente grande de um ex-planeta orbitando um disco de detritos que circulavam uma estrela morta. A estrela é uma anã branca, e está localizada a 410 anos-luz de distância. A anã branca deve ter destruído seu sistema em um cataclisma enorme que culminou com a sua morte. Porém, supõe-se que o fragmento do planeta recém-descoberto seja rico em metais pesados, como ferro e níquel, o que teria auxiliado na sua sobrevivência da destruição. Os astrônomos afirmaram que ele está orbitando a anã branca, nas palavras deles, mais próximos do que deveríamos esperar de encontrarmos qualquer coisa ainda viva. Eles também disseram que o fragmento tem uma cauda de gás como se for um cometa, criando um anel dentro do disco de detritos. E também disseram que esse sistema nos oferece uma pista de como poderá ser o futuro do nosso sistema solar daqui a 6 bilhões de anos. A descoberta foi publicada e revisada no jornal Science em 4 de abril. O artigo em questão explica que o fragmento rico em ferro e níquel sobreviveu ao cataclisma que causou a morte de sua estrela hospedeira. Acredita-se que esse fragmento tenha feito parte de um planeta bem maior. Sua sobrevivência ainda causa muito espanto, já que ele orbita sua estrela muito mais próximo dela do que se pensava possível, completando uma órbita a cada duas horas. Mais informações sobre a notícia nos links na descrição. Muito obrigado por chegarem até aqui, deixem seu like, inscrevam-se no canal, até o próximo vídeo e tchau, tchau.